A CETELEN é uma empresa de crédito ao consumo, faz parte do, do grupo BNP Paribas, né, que é o segundo maior banco europeu, e o nosso foco no Brasil é atuar junto a parceiros. O cliente ele procura a CETELEN quando ele tem uma necessidade, seja um projeto ou até uma demanda pontual em termos de crédito, Quatro anos atrás, quando a gente iniciou a transformação digital, três grandes pilares eram fundamentais para o sucesso do projeto. O primeiro deles era de verdade entender o nosso cliente para poder é, definir né, como seria a nova jornada desse cliente. O segundo ponto é uma questão cultural, então a empresa teve que se reinventar. A gente mudou o nosso ambiente de trabalho, a gente hoje tem um ambiente muito mais colaborativo. E o terceiro ponto é em termos de tecnologia. Era muito fácil a gente entender né, que nós tínhamos um gap tecnológico Pequenas alterações que nós tínhamos que fazer tá, para melhorar a experiência do nosso cliente demoravam um mês, demoravam dois meses. A gente era uma empresa basicamente monocanal, nós tínhamos aí o call center com 70, 80% de todas as nossas transações. Nossos clientes a gente chamava eles de traditional, nós não tínhamos né, chat e a gente sequer falava de WhatsApp. O primeiro que a gente definiu e que a gente entendia era mudar esse jogo era ter 70% de clientes digitais e 30% de clientes analógicos. A gente teria um parceiro que trouxesse para a gente uma visão de omnicanalidade, que conseguisse integrar todos esses canais para que a gente conseguisse dar para o nosso cliente uma melhor experiência. Falar para o meu cliente que a gente conhecia ele. A Gênesis foi o nosso grande parceiro foi a escolha e com certeza foi a escolha certa. É garantir que todos os canais têm todos os serviços. Customer Empowerment, o cliente é que vai decidir qual o canal que ele gostaria de utilizar. E em todos os canais ele vai achar os mesmos serviços. E a nossa ambição, inclusive, é evoluir para uma estratégia omnichannel. A avaliação que o cliente faz hoje em relação aos nossos canais, aonde a gente tem as soluções da Gênesis trabalhando, que é a call center. A gente saiu do NPS negativo, isso até dois anos atrás, né? e hoje nosso NPS no call center, especificamente de pós-venda, ele está em 35. Eu acho que isso mostra a evolução e a percepção do nosso cliente da forma como a gente evoluiu. Claro que a gente entende que esse é um jogo de ganha-ganha. Né? A gente entregando uma melhor experiência para o cliente vai melhorar muito os nossos resultados. A gente saiu de uma operação quando a gente pegava o core dela sete anos atrás, né, que chegava a ser quase deficitária, e a gente transformou isso num resultado assim expressivo. E o potencial que a gente tem aqui é o que também chama atenção. Né? Acho que a gente está investindo na parte de aquisição. Para quê? Para garantir que a gente tenha todo o ciclo, toda a jornada né, desse cliente digital.